Será que você está realmente seguro no emprego que você tem ou a coisa pode mudar de uma hora para outra fica aqui eu volto já já construindo seu sucesso dicas práticas com Márcio Miranda antigamente as grandes empresas elas nunca mandavam ninguém embora a não ser que houvesse uma razão muito forte muitas faltas um desvio de verba um desvio de conduta coisa do gênero já hoje em dia, tudo é imprevisível. De uma hora para outra, alguém resolve sair do Brasil e acabou. Fecha tudo e terminou. Nós vimos agora um exemplo da editora Abril, por exemplo, que fechou vários títulos e mandou quase mil colaboradores, jornalistas, embora, numa tacada só. Ou seja, ninguém tem mais segurança de emprego de trabalho. Por isso, você precisa sempre ter um plano B. Plano B, na sua carreira, na sua vida, por quê? As relações que antigamente duravam 10, 15, 20 anos, elas não duram mais tanto tempo. E quem não estiver preparado, for pego de surpresa, de repente fica totalmente perdido e desnorteado. Conheço pessoas que trabalharam durante 15, 20 anos numa empresa. De repente, sem o emprego, parece que eles perderam até o sobrenome. Por isso, se atualize, se prepare... Assim você nunca será pego de surpresa, você estará presente no mercado. Agora cuidado, se você tem um perfil no LinkedIn, não deixa lá buscando os novos desafios, a procura disso, a procura daquilo, porque de repente, onde você trabalha, a empresa, alguém do RH, lê aquilo e percebe que você já está pronto para sair. Então é preciso sempre ter um plano B, porém em sigilo. E plano B significa estar atualizado, valer mais no mercado, sempre estudando e sempre atualizado para o que der e vier. Ou seja, para nova tecnologia, para os novos métodos de venda, tudo isso aí vai contar se de repente você resolve mudar de emprego ou se a empresa resolve terminar aquela sua área ou terminar a vaga que você ocupa hoje. Plano B, essencial. Seu emprego para a sua vida. E claro, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, Bata aqui embaixo, dê um like, assine o nosso canal. A mesma coisa se você estiver vendo no iTunes, no LinkedIn, compartilha, põe um gostei. Tudo isso ajuda a gente a divulgar e deixar que as pessoas não sejam surpreendidas sem ter um plano B. É ou não é? Grande abraço, boas vendas!